Fala pessoal, mais um Dutch na Austrália começando pra vocês Hoje eu tô aqui em Sydney na frente da Harbour Bridge Cara, que lugar maravilhoso Pra falar pra vocês um pouquinho Sobre os cursos que vocês podem fazer aqui na Austrália E os tipos de cursos que vocês vão poder fazer Pra estudantes internacionais brasileiros Tá interessado nesse vídeo, fica comigo e check it out começando pelo tipo mais comum de curso que os brasileiros procuram aqui na Austrália, o curso de General English, que é o inglês geral. Né? O que é o inglês geral? É aquele inglês que você pode vir para cá uh, sem inglês nenhum, na verdade, e começar pelo nível beginner. Né? Então tem muita gente que me pergunta, pô Deut, mas eu não falo uma palavra de inglês, eu não sei nem falar The Books on the Table direito, eu vou chegar aí e vai ter nível para mim de inglês? Vai! Todas as escolas de inglês que oferecem o curso de General English, uh, eles têm os níveis beginner, né, que são os níveis uh, bem iniciais, então se você chegar na escola e não falar nada de inglês. Não que eles vão falar português com você, eles não vão, mas você né, vai na mímica ali, vai tentando e eles vão te colocar numa classe com pessoas que também falam o mesmo nível de inglês que você. Então eles vão pegar bem do básico. Até o avançado, tá? Muita gente me pergunta também se seis meses é um, mês sufici é um tempo suficiente para você poder, ah, para você poder fazer os cursos de General English. Isso é uma coisa muito pessoal, depende muito de pessoa para pessoa, tá? Então se você é uma pessoa que vai na escola, que estuda, que aproveita as aulas extras que eles oferecem, que faz as lições de casa, que está sempre na escola, com toda certeza o seu nível de inglês depois de seis meses vai ser muito mais alto do que uma pessoa que não faz isso, né? Ah, então isso é um ponto crucial para o seu aprendizado na língua. Você está imerso na língua sempre. Outra dica legal também para esse tipo de curso de General English é você também tentar, além de se imergir na cultura, é você tentar fazer amigos de outros países, né? não ficar só com brasileiros aqui e tentar também né, fazer amizade com pessoas do mundo todo para você poder praticar o inglês. E mesmo quando está com os brasileiros, tentar dar aquela forçada do falar inglês. É engraçado no começo, mas vocês vão aprender que isso vai fazer toda a diferença para vocês ao longo da sua vida do intercâmbio. Um outro ponto importante sobre os cursos de inglês aqui de General English é que eles não têm só do nível beginner até o avançado. Você pode também fazer classes de IELTS, que vão de três, meses, né, ou o curso do Cambridge, que também são de três meses, né. Então, uh, caso você já tenha um nível de inglês avançado no Brasil, você pode vir para cá fechar um curso de general inglês que geralmente é o mesmo preço do curso do IELTS, né? Ah, chegando na escola você vai fazer um placement test, né? Que é o seu teste de proficiência em inglês na escola, na própria escola. E se eles determinarem que o seu nível tá bom o suficiente para já ir direto para o curso do IELTS, ótimo. Você pode fazer os três meses do IELTS, fechar os seis, os seus seis meses de estudo, fazendo três de IELTS e três de Cambridge, né? E depois aplicar ah, para sua prova a, a, a prova que você tem que fazer realmente, que é o do IELTS, né? a original mesmo, que você pode fazer aqui na Austrália, que normalmente tem muito mais dias e horários do que os do Brasil também, né? A, o custo da prova é um pouco salgado, tá? São 350 dólares que você paga para poder fazer a prova do IELTS e 170 dólares se você quiser rever algum ponto da sua prova, então ah, você acha que o seu writing poderia ter tido uma nota maior, você também pode pagar para eles reverem, tá? Isso não quer dizer que eles vão aumentar a sua nota, pode acontecer também de você pagar, eles reverem a sua nota, que foi o que aconteceu comigo, e e eles falam, não, não, a sua nota é essa mesmo, obrigado, valeu, falou. E você pagou aí 500 e poucos dólares numa prova que vai ficar com aquela nota mesmo. Então estudem bastante para o IELTS e para o Cambridge. Aproveitem o curso de inglês que vocês estão fazendo aqui, que não é barato, para poder tirar uma nota decente para poder continuar os seus estudos aqui ou para poder voltar para o Brasil e levar uma boa educação para o nosso país. Um outro tipo de curso muito comum para os brasileiros, na verdade, quando vocês fazem a sua renovação de curso também, são os cursos VET, tá? Que são os Vocational Educational Training. Então, os VETs, o que, que são? São os cursos profissionalizantes. Então, dentro dos cursos profissionalizantes, você tem um leque de opções que você pode seguir. Então, nas escolas mais comuns, normalmente, eles oferecem o curso de inglês e depois você pode seguir para um VET, né? O curso de General English e depois segue para o VET. O VET vai desde Business, Marketing, Project Management, International Trade, um, Leadership and Management, Cookery, Early Childhood. Então, tem vários tipos de cursos que vocês podem seguir. Então, por exemplo, você é uma pessoa que se formou em Marketing, Administração, Tá vindo para cá fazer um curso de inglês, você pode fazer sua renovação de visto, por exemplo, para um curso na sua área, que é business ou marketing, project management ou alguma coisa nesse sentido. Para você que também procura entrar numa área específica aqui na Austrália, você que gosta de trabalhar com hospitalery ou cozinha, né, alguma coisa nesse sentido, existem os cursos de cookery ou cursos de hospitality, né, para você trabalhar dentro da área de hospitalidade, que não é a área de hospital. Lembrando, lembrando sempre que não é área de hospital, tá, gente? É hospitalidade. Então para você que também gosta de seguir nessa área, que é mudar de vida, que é um outro pé né? foi na sua vida você pode fazer os cursos de cookery Lembrando que os cursos VET, eles têm sempre estar ligados com o que você fazia no Brasil, tá? Você tem que ter sempre uma, uma, uma, uma progressão acadêmica do que você tem feito no Brasil com o que você quer fazer aqui na Austrália. Então se você, por exemplo, é formado em Advocacia, em Direito, e você depois quer vir fazer cookery não tem muito sentido uma coisa com a outra. Então tem que tomar muito cuidado também com essa mudança brusca que vocês têm, justamente para vocês não terem uma diferença muito grande de progressão acadêmica, tá? Dentro dos cursos VET, a gente tem as diferenças de certificados também. Então a gente tem certificado 2, certificado 3, certificado 4, aí vai para o diploma e depois para o advanced diploma. Aqui na Austrália você tem que ter sempre essa progressão que nem eu falei. Então, por exemplo, você não pode fazer um certificado 2 e depois voltar e fazer um certificado 2 de novo, tentar estar sempre crescendo e tendo uma linha contínua de crescimento educacional. Tá? As diferenças dos certificados são bem básicas, então obviamente certificado 2 é como se fosse o primeiro ano da faculdade, digamos assim, né? não que ele seja de um ano, né? alguns certificados são de seis meses, de quatro meses, depende de qual você for pegar, porém obviamente eles têm aquela progressão, então certificado 2 é básico, o 3 vai melhorando, o 4 vai melhorando, o diploma já é né, muito mais avançado e o advanced diploma é o último estágio que você pode chegar e com certeza qualquer certificado que você for fazer aqui na Austrália vai ser muito, muito, muito bem visto quando você voltar para o Brasil. Uma grande diferença entre os certificados e os diplomas, por exemplo, é o preço né? e o tempo de curso. Então, o certificado 2, por exemplo, você não é obrigado a começar pelo certificado 2. Se você já tiver um nível de conhecimento e quiser começar pelo 3, o 4, o diploma, você também pode. É um pouco diferente do que o esquema que a gente está acostumado no Brasil. Né? Porém, se você for entrar direto num diploma, você vai ter que mostrar para eles realmente que você tem né? um nível de inglês suficiente e também um conhecimento básico sobre. Sobre essa área né, que você vai querer atuar. Então, por exemplo, você que já é formado em administração, um certificado 2 não vai ser legal para você. Seria legal que você entrasse logo num diploma de business, por exemplo. Né? Então, é essa linha de raciocínio que tem que seguir. Lembrando que alguns certificados e alguns diplomas nos cursos VET também vão eliminar matérias para faculdade, não só os cursos do TAFE. Né? Ah, então, depende da área que você quer entrar na faculdade, depende da faculdade, se ela tem parceria com tal escola. Então, se você está pensando em fazer um curso de higher Education aqui na Austrália, vale a pena também você conversar com a gente que a gente vai explicar para você uh, qual a diferença e quais certificados você vai poder fazer para eliminar matérias nos seus cursos de Higher Education. Dentro dos cursos VET, a gente tem um outro leque de cursos, que é os cursos do TAFE, que também são cursos VET, também entra na categoria de cursos VET, porém eles têm um leque maior de tipos de cursos que você pode fazer. Então, dentro do TAFE você já tem áreas de medicina, então dentista, uh, nursing, então você já né, pode trabalhar nessa área, na área de medicina, eles têm cursos para engenheiros, cursos para arquitetos, arte, música, dança, eles têm... Outros tipos de curso que vocês podem fazer que foge um pouco do básico, né? Que é o business, marketing, cookery ou early childhood, né? Para cuidar de criança. Então, o TEIF eles contam com mais de 30 cursos para estudantes internacionais. E se você tiver interessado em saber um pouco mais sobre esses cursos, você também pode falar com a gente no info arroba que vai estar tá aqui na sua tela e a gente vai explicar melhor para vocês sobre esse tipo de curso. Lembrando que os cursos VET eles têm sempre a. Ah, ter um nível de inglês suficiente para poder entrar, então depende se você for entrar no TAFE por exemplo, você tem que provar para o TAFE que você fala inglês para poder a entender as aulas, acompanhar, acompanhar a educação e tudo mais, então você vai ter um requirement aí de poder fazer pelo menos alguns meses de inglês antes de você entrar num curso desses, então checa com a gente o tipo de curso que você pretende fazer, mas primeiro venha para fazer o inglês, tira um certificado e aí você vai para os cursos VET. O terceiro tipo de curso mais comum aqui na Austrália para brasileiros é o Higher Education, que é justamente os cursos de universidade, né? o Bachelor, o Master's Degree ou Postgraduate. Né? Ah, esses tipos de cursos são muito bem vistos tá? para quem tá Querendo fazer uma educação aqui na Austrália, eles são cursos mais difíceis de entrar, então na maioria deles você precisa ter um IELTS 5.0 para cima, tá? Maioria dos cursos pede de 6, 6,5, tá? Dependendo do, da dificuldade do curso. E cursos dentro da área de medicina, engenharia e coisas desse tipo, eles vão te pedir um IELTS acima de 6,5, até 7,5 você vai ter que ter um IELTS, tá? Ou obviamente uma prova equivalente ao IELTS, né? Os cursos de Higher Education são bem simples de entender, eles são bachelors, né? Então você pode escolher, tem alguns cursos que você faz de um ano, curso de três anos, cursos de quatro anos, depende da área que você for escolher. Alguns dos cursos aqui, eles são ligados com as escolas de inglês. Tá? E também com o TAFE. Então se você, por exemplo, faz um pathway grande, né, de fazer um curso de inglês, fazer, por exemplo, um ano de engenharia no TAFE, e você quer partir para uma higher education, ele é tudo interligado. Então você pode fazer isso, esse primeiro ano da engenharia na faculdade, você pode fazer no TAFE e já elimina matérias. Como o TAFE é um pouco mais barato, então você acaba eliminando o primeiro ano da faculdade, gastando um pouco menos e tendo uma educação de qualidade, tanto quanto. Então vale muito a pena, se você quer vir para cá, fazer um projetão, que a gente chama, né, de ter os seus estudos aí ao longo de três, 4, 5 anos, se você tiver um projeto bem bacana para apresentar para a Austrália, ah, com toda certeza vai ser muito mais bem visto na hora de aplicar o seu visto, né? você mostra que você é um estudante ah, genuíno, né? que é o que eles mais precisam e mais procuram, né? ah, ter estudantes genuínos que querem realmente vir aqui com a intenção de aprender, levar todo esse aprendizado para o Brasil e aplicar lá. Então é isso pessoal, se vocês gostaram desse vídeo deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Entra aqui no site da Twizy também para conhecer um pouco mais da empresa. Se você quer fazer aquela cotação de intercâmbio, fala com a gente aqui no info. O nosso time de profissionais vai marcar um atendimento com vocês por Skype ou se vocês tiverem presencial lá em Brisbane, a gente tem um escritório lá. Então se vocês quiserem marcar um atendimento com a gente, a gente vai ficar mais feliz de atender todos vocês, ensinar vocês como faz para vir para esse país maravilhoso e ajudar vocês a ter uma vida melhor aqui do outro lado do mundo. Então é isso, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!